Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Matar, né? estou na ANEL há 25 anos, atualmente sou superintendente de regulação dos serviços de distribuição. Eu participei da elaboração da Resolução 456, da Resolução 414 e da Resolução 1000, que trata dos direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica. A 456 foi a primeira, eu tava, nessa época eu estava na antiga SRC, e a gente... É, fez um trabalho muito grande é, tivemos, a, realizamos a, sete audiências públicas simultâneas no Brasil inteiro, em sete capitais eu fui presidir a audiência pública no Rio de Janeiro a audiência começava com uma mensagem gravada num DVD na época do diretor-geral da ANEL e em seguida a, tinha a, o rito da, da audiência pública é, também nesse mesmo dia, pela manhã, dei uma entrevista, foi a primeira vez, eu, eu tinha dois anos, um, um ano e pouco aqui na ANEL, dei uma entrevista ao vivo, ao jornal Bom Dia Rio, acho que eu nunca trimi tanto na minha vida, mas foi um, acho que me sai bem, deve ter essa entrevista gravada aí no, em algum DVD aqui dentro da ANEL. Depois do processo da 414, que foi dez anos depois, eu já estava na SRD, mas a gente contribuiu fortemente para a elaboração da Resolução 414. Teve também audiências públicas em vários lugares, em várias capitais, mas não foram mais simultâneas. Na, na, na Resolução 1000, que agora foi agora em 2021, a gente conseguiu fazer é, um trabalho espetacular, onde a gente consolidou 64 resoluções numa única resolução, estabelecendo um conjunto de regras de direitos e deveres dos consumidores, regras de faturamento, regras de acesso à rede de distribuição, é, em, em, estabelecendo prazos mais claros e mais concretos para atendimento a novas cargas. E essas questões todas é, só foram possíveis de serem Realizadas, essa consolidação de 64 resoluções numa única resolução, onde a gente reduziu em 50% o número de artigos e de páginas, só foi possível por dois motivos. O primeiro, foi o teletrabalho que possibilitou que as pessoas ficassem é, em casa remotamente trabalhando, e isso possibilitou maior concentração e maior dedicação a esse trabalho específico. E o segundo foi o diretor-relator, isso foi muito importante, a confiança, é, gentileza da parte dele né, de, de entender é, e confiar no nosso trabalho, porque se ele tivesse que passar por todo aquele processo de validação de artigo por artigo, nós não teríamos condições de ter feito o trabalho da forma que fizemos. Que é o, o relator foi o, da resolução o meu foi o doutor Sandoval Feitosa, nosso atual diretor-geral. Então, esses pontos foram importantes né? e assim, esses 25 anos que eu comemoro junto com a ANEL, né? eu vim para cá para ficar um ano, estou a 25, imagino que dá para todo mundo deduzir que eu gosto muito do trabalho que eu estou fazendo na ANEL e por isso eu tô aqui até, até hoje. Então essa é um pouco dessa história da evolução dos direitos e dos deveres dos consumidores, que ao longo desses 25 anos foram, foi acompanhada de uma grande é, evolução tecnológica. É isso. Obrigado.